E aí galera, beleza aí? Paquini falando. No vídeo de hoje eu vou te mostrar como recuperar uma carteira aqui na sua SafePol. Você já tinha carteira SafePol e por acaso você resetou ela, ou você perdeu, ou você trocou. Enfim, você precisa recuperar uma carteira que você já tinha aqui. Então é bem tranquilo, eu vou te mostrar o passo a passo. Fica comigo até o final do vídeo para você conferir. Primeiro você vai ligar a sua carteira. E vai selecionar o idioma. Como é uma carteira que você resetou ou uma carteira nova, você seleciona o seu idioma. Eu coloquei aqui em inglês. OK. E vamos começar. E ele vai pedir para você ou criar uma carteira nova ou recuperar uma carteira antiga. Então vamos lá, recover my wallet. E aí a gente vai selecionar quantas palavras a gente tinha nessa carteira: 24, 12 ou 18. Eu vou selecionar aqui e aí ele vai pedir para eu recuperar as palavras. Vamos ter que digitá-las. Uma a uma, óbvio, quando a gente começar a digitar, ali já vai aparecer uma sequência de palavras ali pré-determinada para a gente escolher, mas vamos ter que digitar as 24 palavras. Digitei as 24 palavras aqui e agora apareceu verificado, ele está pedindo para eu criar um PIN. Então eu vou criar um PIN aqui de 6 números e apareceu aqui configurando de 10 a 15 segundos a carteirinha vai estar pronta. Vamos ver se vai funcionar certinho. Apareceu aqui, Wallet foi recuperada com sucesso. Qual é o nome que você quer dar para essa Wallet? Eu vou colocar aqui um nome, ele está pedindo para eu confirmar o nome, ok. E pronto, já está certinho. Agora eu preciso recuperar essa carteira no aplicativo da SafePol também. Vamos lá. Então, aqui no aplicativo, eu já tenho uma outra carteira, que também é uma carteira hardware que você pode ter várias carteiras aqui dentro dessa carteira basta você resetar ela e criar uma nova carteira e adicionar no aplicativo e aí você vai ter duas três quatro cinco carteiras tantas você quiser obviamente quanto mais carteiras você tiver melhor tem que ser o seu gerenciamento de risco para deixar tudo certinho anotado não misturar não perder né porque se você perder já era então vamos lá eu estou aqui na Wallet, eu posso clicar em mais e aí eu posso adicionar uma carteira software ou uma carteira hardware. Eu quero adicionar uma hardware, ele trouxe aqui a mensagem de configuração, a gente aperta em seguinte e vamos colocar a senha do aplicativo e apareceu aqui para a gente fazer o Escaneamento. Vamos escanear com a carteirinha. Ele está perguntando se eu desejo emparelhar. Ok. Agora ele pede o PIN da carteira que a gente criou agora. PIN feito. Ele pede agora para a gente escanear com o celular. Pronto. Como vocês podem ver aqui na tela do meu celular, ele já trouxe a minha carteira antiga. Só que ele não recuperou as criptomoedas de outra rede que ainda não estão instaladas. Então eu vou ter que entrar lá na blockchain certinho pegar todas as redes que eu ainda não tenho aqui habilitar para que a moeda apareça assim como em qualquer carteira que a gente precisa habilitar as moedas para que elas apareçam aqui também viu como foi simples e rápido você recuperar a sua carteira então no caso de dúvidas deixa aí no comentário vamos nos falando eu te vejo no próximo vídeo fui